Olá pessoal, meu nome é Alcinei, sou professor de Estatística experimental. e alguns alunos né, têm me alertado que alguns valores que eu coloco nas tabelas lá nos meus slides, não a coincide com os a que eles encontram em alguns livros. Né? Eu achei isso muito estranho e eu dei uma lida aí em vários livros, né? é, a também que a gente encontra aí na internet, e a gente vê que realmente há uma divergência né, entre esses valores tabelados. É, eu já vi isso, né, essas divergências para o teste Tuck, tabelas para o teste Duncan, tabelas para o teste Dunnett... É, e o um motivo disso algumas vezes é bem justificado, né? às vezes na própria legenda dessas tabelas a gente encontra falando que uma é para testes unilaterais, outra que é para testes bilaterais, outras vezes essas informações elas nem estão presentes aí nessas literaturas, né? é, e fica muitas vezes difícil a gente saber qual tabela que é melhor a gente utilizar, é uma vez que a gente encontra aí valores diferentes né, entre livros bem conceituados. É, então, se assim, uma sugestão, né, uma recomendação que eu dou para os professores que utilizem os meus materiais né, que eu posto aqui no YouTube para as aulas didáticas é que sempre dê aos alunos uma tabela padrão para eles utilizar durante as provas, né? E a recomendação para os alunos é que sempre pergunte para o docente, né, para o professor, qual que é a melhor tabela para eles considerarem aí no decorrer das provas, né? uma vez que pode ter essas divergências aí. Consequentemente, isso pode trazer grandes problemas em relação a estimativas de DMS e as letrinhas lá do teste de comparações múltiplas. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Sempre, sempre a gente está postando aí várias coisas legais. Compartilhe os vídeos com os colegas de vocês. Isso vai ajudar nosso canal a crescer. E até a próxima aula!